A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações Nós vamos começar uma série de vídeos sobre a EBD dos Jovens, que é a Escola Bíblica Dominical para os Jovens Já se passaram duas lições, que é o que é a liderança cristã e a pessoa do líder Nós vamos fazer hoje a liderança de Moisés, a revista é essa aqui lição bíblica dominical para os jovens, quarto trimestre, é a liderança na igreja de Cristo escolhido por Deus para servir. Então nós vamos fazer um overview, que é uma visão geral, uma visão por cima da vida de Moisés. Então nós não vamos falar toda a lição, porque a lição vai acontecer no domingo, e o nosso objetivo é apenas que você pegue algo para você se preparar para o domingo, não deixe de ir na Escola Bíblica Dominical, não deixe esse vídeo de substituir a sua ida, porque que você adquire o conhecimento, mas a verdadeira fonte de sabedoria é você estar em comunhão com seus irmãos, é a conexão. Eu, algo que eu aprendi, Deus colocou os tesouros dos céus dentro de pessoas e cada pessoa costuma ter um lego espiritual. Deus colocou as peças do meu lego dentro de pessoas e quando eu me conecto com essas pessoas as peças vão se encaixando. Então, não deixe esse vídeo substituir a sua ida aos domingos na Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos começar hoje sobre a liderança de Moisés, que é algo fenomenal. E eu queria que você me acompanhasse aí. Né? Sei, que, sei que já é um aluno assíduo da Escola Dominical, e o texto principal, para você que é jovem, porque eu, eu pensei assim, porque os jovens? <risos> eu já dou aula para os jovens na Escola Bíblica Dominical da minha igreja. Eu ia até dar falar aqui sobre os adultos. quando eu falei, não, eu vou falar para os jovens, porque nós precisamos de jovens que se levantem. Né? Então, como é uma revista que fala de ícones da Bíblia, que são uma inspiração, inspirações para as nossas vidas, eu resolvi falar de Moisés. Mas depois desse vídeo, se você quiser que a gente fale a segunda e a primeira aula, deixe aí no comentário que a que nós vamos fazer. Se vocês não falarem nada, eu não vou fazer, ok? O texto principal ele diz assim, que está lá em Êxodo 3,15. O Deus de Isaac e o Deus de Jacob me enviou a voz. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Aí tem um resumo da lição que é. É Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Essa garganta. Abençoada. Não, eu não vou ler toda a revista. Vamos fazer um, um overview. Que ele fala assim, ó. O primeiro tópico falou preparo de Moisés. O preparo em família. Uma das coisas que aconteceu naquela época era que o povo hebreu estava cativo e quando há uma sentença da morte dos primogênitos, dos primogênitos é, era para morrer todas as crianças. E Moisés ele sobrevive. Então o chamado de Deus na vida de Moisés já começa com Deus fazendo milagre, não deixando ele de morrer. E ele é preparado pela sua mãe. Ele é protegido pela sua irmã. E ele é cuidado pela filha de faraó. Então, observe que Moisés é criado por três mulheres. E isso é muito interessante, porque... Porque como ele foi criado por três mulheres, você vai ver a esposa de Moisés ser a única mulher na Bíblia a circuncidar os filhos. Porque Moisés, como ele não foi circuncidado pelo pai, ele não teve essa criação paterna e ele não circuncidou os filhos. Mas então Moisés é preparado, ele é preparado, ele é preparado nos princípios. Porque Joaquim Bede ela ensinou os princípios de Deus para Moisés. Mesmo ela tendo pouco tempo com seu filho, ela prepara os princípios, os fundamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a quantidade de tempo que faz a diferença, é a qualidade do tempo. Porque às vezes seu filho vai ficar pouco tempo, mas se ele ficar um tempo com qualidade, vai fazer diferente. Se você olhar na vida de Ana, Ana via... Samuel uma vez por ano E a Bíblia vai dizer Que ela levava uma túnica para Samuel Se ela via um menino uma vez no ano Como que ela vai saber o tamanho exato do menino Se ele engordou ou não O tamanho que ele cresceu E a túnica cabia certinho Sabe por quê? Ana tinha uma fé profética O tempo que ela ficou com Samuel Era o suficiente para ela enxergar no futuro. Então, é o tempo que você passa com o seu filho. Ei, se você quer que seu filho cresça numa liderança, se você é um obreiro que quer ter a mesma liderança que teve Moisés, você precisa seguir os passos dele, porque você precisa ensinar seus filhos na, na, no fundamento, nos princípios. Se nem você sabe princípios, se nem você sabe o que é fundamento, não tem nem como se ensinar. Você precisa primeiro aprender depois se transfere, porque não é uma questão de transferir ensinamento, é uma questão de transferir coração, é de coração para coração. E Joquimbede transferiu essa essência para Moisés, mesmo ele sendo pequeno. É tanto que dentro dele pulsava o desejo de ajudar os hebreus. Então a primeira coisa é o preparo na família. Ei, Nunca houve um tempo em a família estava tá sendo tão bombardeada como esse tempo agora. Invista pesado na família. Invista pesado nos seus filhos. É um dos ministérios de Jesus. É converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Foque na sua família. Você que é líder e quer liderar a sua família com a liderança de Moisés. Ele liderava 2.710.000 2, pessoas. Quantos você lidera na sua casa? Quantos você lidera na sua igreja? Ei, você precisa de tempo com a sua família. Prepare a sua família. Porque você está carregando eles, tirando do Egito, carregando no deserto, para chegar em Canaã. São três períodos distintos. Então, você precisa preparar seu filho. Se você está caminhando para o deserto Você precisa saber o que você fala para o seu filho Quando Jesus é batizado com o Espírito Santo Que ele vai ser tentado pelo diabo Que ele é levado pelo Espírito O céu se abre e Deus diz uma frase Este é o meu filho amado Em quem me tenho comprazido Ou em quem eu estou satisfeito Por que, que Deus diz essa frase? Jesus não sabia que era amado? Jesus precisava ouvir que ele era filho amado. Porque ele ia ser tentado pelo diabo no deserto. Então quando o diabo lança a primeira tentação, se tu és filho de Deus, está arquivado na memória dele, está arquivado no coração dele. Eu sou filho amado. Não preciso provar nada para ninguém. Oh, Deus, por que você fala que Jesus é filho amado? Porque eu amo ele, mas ele não acertou nada, não tem problema. Jesus não tinha ido para a cruz, não tinha feito milagre, não tinha feito nada. Vê se ele errasse? E Deus fala, não é pelo que ele faz, é por quem ele é. Não deixe seu filho sair para o deserto sem saber que é amado. Não deixe ninguém da sua casa, seu esposo, sua esposa ir para o deserto da vida, pro o deserto da escola, da faculdade, do trabalho, sem ele saber que é amado. Então, o preparo na família é fundamental. Quando a Bíblia fala que a Bíblia é um firme fundamento, que a fé é um firme fundamento, a fé é um fundamento firme. Inverte para você ver. A fé é um fundamento firme. O que é um fundamento firme? Que aguenta colocar peso ali em cima. Se você colocar um fundamento que só cabe uma casa, não adianta você colocar duas. Vai cair. Mas se você põe um fundamento firme para 15 prédios, vai, vai caber os 15 prédios. Então, a fé é o firme fundamento. Se você quer aumentar a construção externa, visível, você precisa investir na fé, no fundamento que é invisível, você não chega numa casa e vê fundamento, você vê a estética, a parede, a pintura, a cor os móveis, mas você não vê o fundamento mas ele está ali, a pessoa construiu o projetor para construir 15 edifícios quantos edifícios você quer constru... quantos prédios você quer construir, quantos apartamentos quantos andares você quer construir então você precisa investir o que? no fundamento firme que é a fé e Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra da revelação de Cristo. Entendeu? Porque lá em Hebreus diz que sem fé é impossível você ter uma relação agradável com Deus. Então, o primeiro ponto é... Invista na família. O preparo na família ele é fundamental. Você pai, você mãe que dá destino para os seus filhos. Amém? O segundo tópico é o preparo no palácio. Quando Moisés vai é parar no palácio, ele é preparado. Olha que coisa... Ele está sendo preparado em casa, Deus. Isso é um mapa: Deus arranca ele de casa e leva ele para o palácio. Agora é outro preparo. Se você observar numa linguagem uterina, é, é, sempre você vai sair de um útero e entrar em outro. Uma criança, quando o, o, ele, ela é injetada no útero de uma mãe, ali é um espermatozoide, ele é informe, como diz o salmista do Salmo 139. É informe, mas está lá. Só que o útero para aquele tamanzinho de acermatozoide é gigantesco. Ele é um mundo que não tem fim para ele. Só que à medida que ele vai crescendo, o útero vai ficando pequeno. Ele cresce, o lugar fica pequeno. Quando ele cresce a ponto do lugar não caber mais ele, o que, que o lugar faz? O lugar joga ele para fora que é a hora do nascimento, ele vai para o outro útero, que é o útero social, entendeu? Então, se você quer sair do lugar que você tá, que é um útero, que para esse lugar jogar você para fora, você precisa crescer, a ponto do lugar que você tá ficar pequeno e falar assim, você precisa sair, porque você já fez crescer o lugar que te fez crescer e agora você precisa sair. Então, agora Moisés sai do, da casa, do, da família, que ali ficou pequeno, ficou três meses, mas na mente de Deus ele ficou pequeno, não cabia mais ele. Deu para segurar ele o tempo que deu, né? porque os homens estão querendo matar as crianças. Então ele escondeu por três meses. Agora ele vai para outro útero, que é o útero do palácio, lá onde ele, ele é encontrado pela filha de faraó. E agora ele vai ser preparado para ser um soldado, para ser um general e para ser até o futuro faraó. Então, em todas as academias do Egito, em todas as escolas do Egito, ele foi preparado, inteligência em tudo que você imaginar, Moisés teve. Porque o Egito é, dominava, o Egito ele tinha as melhores escolas, então Moisés foi preparado, não é apenas para ser soldado, é para ser general em guerra, para, para, para ser líder. E quando chega a época desse lugar ficar pequeno, que é a época, observa só... Aí é a época onde ele vai visitar os seus irmãos hebreus, porque estava dentro dele, está no sangue dele. Não tem como se negar, está no DNA. Aí ele acaba matando um egípcio, porque primeiro ele vê um egípcio batendo num hebreu. Aí ele tira e mata o egípcio, esconde. Quando ele vai separar dois irmãos que estão brigando, um fala assim, mas quem levantou você juiz? Vai fazer comigo que nem você fez com o egípcio? Aí ele percebe que é descoberto. Agora é a hora de sair daquele útero e ir para outro útero. <risos> Outra preparação. Que ele agora vai para onde? Se prepara no deserto. né? Aí Lá no deserto, lá em Midian, ele vai ficar 40 anos. É outro preparo. Agora Moisés vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E, detalhe, ele está saindo em um lugar onde ele é líder, onde ele é general, onde ele é um estadista, onde ele é um... Ele é o holofote, o centro da atenção. Quando ele passa, todo mundo ela, Moisés, ele é o príncipe do Egito. E aí, e agora ele vai cuidar das ovelhas do sol, então ele tem que prestar conta. Ele vai cuidar de ovelha, que é um animal que dá trabalho para cuidar. Ovelha, ela tem 70% da visão turva, precisa do cajado do pastor. Ovelha, ela tem dificuldade de desviar, ela, dific... ela tem facilidade em se desviar, em pular cerca. Bom, é... Quando a Bíblia assemelha a gente com ovelha, é igualzinho. Tem um livro muito bom, é Nada Me Faltará. O escritor, ele é criador de ovelha, Eu li... é um livro fenomenal. Ele assemelha a gente com ovelha e é igualzinho. Não muda nada. Só muda que nós temos inteligência cognitiva e aí a ovelha tem inteligência instintiva. Então, Moisés vai ser preparado para cuidar de ovelha, porque ele já era preparado para cuidar de um exército, mas ele não sabia cuidar de ovelha. E aí ele vai passar outro tempo de aprendizado. Quando ele chega lá, aquele mundo é gigantesco. E leva 40 anos Deus preparando Moisés para liderar seu povo. Porque Deus sabia que o povo dele ia dar trabalho. Ia ser um desafio para Moisés. Então, nós temos a preparação na família, nós temos a preparação no palácio. Você que está estudando, você que está fazendo curso, é preparação. E nós temos a preparação lá na casa de Jetro. Moisés está sendo preparado para liderar um grande povo Deixa eu abrir um parênteses aqui O que você está vivendo hoje é a preparação para onde Deus vai te levar E as pessoas que Deus vai te usar para liderar Mas você precisa ter uma consciência Mas você precisa ter consciência de que Que Deus está no controle da sua vida e da sua história E que você não pode desanimar Você não pode retroceder você não pode abandonar o chamado de Deus na sua vida. Porque eu sei que você às vezes tem hora de parar. Mas parar por quê? Não é sobre você. Já já eu te explico por quê. Quando Moisés está sendo preparado em Midian, que ele não está entendendo nada, agora é, é um momento crucial. Olha o que acontece. Deus está preparando Moisés no deserto. Mas tem um povo lá no Egito clamando. A Bíblia diz que os filhos de Israel clamavam a ponto de gemer e Deus ouviu o gemido do seu povo. Chegou uma hora que a oração foi intensificando, ela se transforma em clamor, ela se transforma em lágrima e ela se transforma no gemido. E Deus ouviu o gemido, não foi a oração. Enquanto Moisés está sendo preparado, tem um povo clamando. Mais ou menos assim, Senhor, levanta o libertador. Parece que eu vejo Deus falar assim, calma que eu estou preparando ele lá no deserto de Midian. Tem gente clamando, Deus levanta alguém e Deus fala assim, eu estou preparando o João. Eu estou preparando a Maria. Lá naquela faculdade, lá naquele emprego, lá naquela cidade, lá naquela casa... Talvez você tá passando um momento assim, um perrengue, um deserto, cuidando de algo, de alguém que não nem, tem nem misericórdia, que te cobra, que exige, você tem que prestar conta... Porque se uma ovelha some tem que prestar conta, se uma ovelha morre tem que, porque que morreu. o pastor de ovelha tinha que passar a madrugada lá com as ovelhas, não podia abandonar. E deserto é mais de 50 graus na sombra de dia e graus Celsius negativo à noite, só Deus sabe o que Moisés enfrentou. Mas Deus era tudo, Deus preparava Moisés em ambientes quentes, mas preparava Moisés em ambiente gelado. Deus preparava Moisés no calor do dia, no raiar do sol, mas preparava Moisés na escuridão da noite, não tinha coluna de, nu, de nuvem de glória que nem teve para um Israel. Não, Moisés não foi chamado ainda. Mas de repente, Deus olha e fala assim: "Chegou a hora". E aí Deus se revela na sarça. Eu gosto muito da sarça. Sabe por quê? Porque uma sassa pegando fogo, uma sassa que não se apaga, ela vai atrair os libertadores. Eu queria falar para você, pai, para você, mãe, a melhor maneira de você influenciar seus filhos não é sendo uma árvore de Natal, é sendo uma saça que não se apaga nem de dia e nem de noite. Ei, uma árvore de Natal evangélica só atrai crianças. Tem muita gente que vai para a igreja porque ela é atraída pelos brinquedos que são anunciados. Criança ama brinquedo, anunciou que vai dar brinquedo, enche o lugar. Mas aquelas crianças não vão ter compromisso com o lugar, porque elas querem só o brinquedo. Não adianta é você ir para a igreja e querer os brinquedos de Deus. Tem gente que até quer só o dom do Espírito Santo, mas não quer o Espírito Santo. Ele fica, quero dom, eu quero dom, eu quero dom para que esse dom? Ei, antes de você querer o dom do Espírito, antes de você querer o fruto do Espírito, queira o Espírito Santo que é uma pessoa que tem sentimento, que tem vontade, que tem desejo, que se alegra, que se entristece, que geme, que intercede, que fala, que inspira, queira conhecer. O Espírito Santo de Deus, antes de querer o fruto do Espírito, antes de querer o dom do Espírito, antes de querer os. Queira o Espírito Santo. Isso que você deveria querer primeiro: conhecer o Espírito Santo. Não adianta você querer vir atrás de mim pelas coisas que eu tenho. Ah, eu quero o que o Marcos Rogério tem. Você não vai ter minha amizade. E quando você tem a amizade da pessoa, você tem tudo com ela. Queira a amizade com o Espírito Santo. E você vai ver que o fruto vai ser natural Os dons serão naturais Então deixa eu te falar E aí na saça Deus se revela Porque uma saça pegando fogo Atrai libertadores Uma árvore de natal evangélica atrai criança. E o libertador é atraído E Deus chama ele e diz Vai lá Só que quando Deus chama ele a Primeira coisa que ele fala é Quem sou eu? Para que eles Esse quem sou eu está dizendo assim eu não sei quem eu sou mais. Eu perdi minha identidade. Aí Deus fala, como ele diz, quem sou eu? Deus fala, eu sou o que sou. Digam para eles que o eu sou me enviou a voz. Você não vai sozinho. Eu vou com você. Eu restauro a sua identidade. E você vai revelar quem sou eu para eles. E eu vou me revelar através de você, Moisés. E Moisés é chamado no deserto. Esse é o tópico... Esse ainda é o tópico 1, 1, 3. Agora vamos para o... Não, esse já é o tópico 2, o chamado de Moisés. Agora nós vamos para o 2, 1. No 2, Dois, um, que é a importância do chamado nessa importância do chamado quando ele é informado se você observar ele vai interceder observa que ele vai ele agora que ele é chamado para libertar um povo de de um regime que é extremamente poderoso imagina Deus chamar você para libertar um povo das mãos dos Estados Unidos imagina Deus chamar você para libertar um povo da mão da, da Rússia mas é mais ou menos nesse naipe. Então, e a arma dele? Um cajado. Exército dele? O irmão dele, Arão. Então, ele tem o exército ele tem uma pessoa com ele no exército e a arma dele é um cajado. Então, você imagina. Não foi fácil. Porque a vez você lê de forma superficial, mas não foi fácil para Moisés. E olha o que acontece. Ele vai apresentar suas dúvidas, ele vai apresentar seus medos e apresenta suas limitações. É natural, isso aí é natural, você apresentar suas dúvidas, apresentar seus medos, suas limitações. Só que não deixe suas dúvidas, seus medos e suas limitações impedir de Deus fazer o que Ele tem para fazer. Você pode até apresentar, que nem Ele, eu não sei falar e tal e tal, que Ele não vai me ouvir, mas Deus fala assim, mas pode ir. E aí, a consciência que Ele tinha é desse chamado e impedir de acreditar, que ele, de acreditar ser ele o centro da sua missão. Então vai produzir em seu coração a certeza de que Deus era o fundamento e a finalidade da sua liderança. Então observe, qual é o fundamento desse chamado? É Deus, é Deus quem está chamando. Então Deus ele respalda, é Deus quem vai fazer. Deus ele só quer que você se posicione. E aí... Olha o que acontece aqui. Ao invés de optar pela perpetuação do seu nome, Moisés preferiu interceder pelo povo a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado de todos os povos. Em vez de ele lembrar que ele fala quem sou eu, aí Deus fala assim, ó, eu sou o que sou. Então agora não é mais você, Moisés, agora sou eu através de você. Então você vai. Só que Deus fala assim, ó, vá lá libertar o meu povo. Só que eu vou na sua frente endurecer o coração de faraó. Parece meio ortodoxo, parece meio paradoxo, parece meio contraditório. Como é que Deus me chama para libertar um povo e vai na minha frente endurecer o coração de faraó? Deus fala, eu vou, porque eu quero me revelar diferente lá no Egito. Eu vou me revelar para faraó. E o mundo vai me conhecer e vai ouvir o que eu fiz no Egito. Vamos para o tópico ponto 3 do tópico 2. A experiência do chamado. Não há quem se encontre com Deus e permaneça da mesma maneira. Não tem como. Não tem como você se encontrar com o Senhor e permanecer igual. Tem que haver uma mudança. Toda pessoa que se encontra com Deus, ela sai diferente. Jacó, quando tem um encontro com Deus, ele sai mancando. Saulo, quando tem um encontro com Deus, ele fica cego. Isaías, quando tem um encontro com Deus, ele fala, ai de mim. Pedro, quando tem um encontro com Jesus real, depois da pesquisa, ele fala, afasta-te de mim que sou pecador. Não tem como você ter um encontro com Deus e continuar arrogante, pretencioso presunçoso, que humilha pessoas, que menospreza, que zomba da criação de Deus, que é contrário à família, ao casamento, aos princípios do eterno, não tem como. Isso aí, eu não acredito nisso. Então, tem umas pessoas que elas estão em liderança, mas você vê a presunção, a, presunção, a pretensão, eles querem os holofotes, os brilhos... Ei, você não foi chamado por Deus para ser vitrine. O conhecimento que Deus te deu te torna responsável por pessoas. Quando Deus dá conhecimento para alguém, não é para ela exibir que sabe mais que os outros. Nesse momento ela é mais responsável que os outros. E Paulo diz, ai de mim. Se eu não anunciar o evangelho, porque ele tinha uma revelação profunda. E ele vai dizer, foi-me colocado um espinho na carne. Por que, Paulo? Para que eu não viesse minha subcer. Por que, Paulo? Pelas excelências das revelações que eu recebi de Deus. Se Deus te deu revelações profundas, não é para você exibir. É para você cuidar de gente. É para você transbordar o que Deus te deu. É para você liderar pessoas liderar na liderança do céu como um homem segundo o coração de Deus. E a partir do momento que Moisés teve um encontro com Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque a sua vida não muda. Quando eu digo a sua vida não muda, seus hábitos, suas escolhas, não pode ser o mesmo se você teve um encontro com Deus o seu devocional de leitura bíblica, o seu tempo com Deus de oração. A sua renúncia tem que ser proporcional ao seu chamado. Porque a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. A partir daquele momento, foi transformado. E agora nós vamos entrar no tópico 3. Esse tópico 3 ele é bem sério. Não que os outros não sejam sérios, mas todo líder. Ele precisa aprender a delegar tarefas. O que, que é isso? Eu vejo muitos líderes cansados e querendo fazer tudo sozinho. Você tem um problema. Porque uma liderança que quer fazer tudo sozinho, ela vai morrer. O sogro de Moisés veio visitar Moisés, trouxe sua esposa e seus filhos ele ficou observando, observou e viu que Moisés tava, tinha que atender todo mundo. Gente, é mais de 600 mil homens, é 2.710 pessoas. E ele atendendo, o sogro dele falou "Esse assim, cara vai morrer? Ao final do dia ele chegou e falou assim, o que você está fazendo? É besteira? Como é assim besteira? Sou chamado, por Deus, Deus que me chamou. Tudo bem, Deus te chamou. Mas por que você não nomeia aí capitão de gente para cuidar de 10, gente para cuidar de 50, gente para cuidar de... Sim, gente para cuidar de 500, de 1.000, de 10.000. E o que for mais sério que isso, está em você. Aí, ele vai orar a Deus e Deus fala assim, se sou seu sogro, está correto, está certinho. Observe que Deus poderia muito bem ter falado para Moisés. E Deus não falou. Moisés precisava de alguém mais experiente do que ele, embora ele que é o chamado por Deus, mas tem alguém mais experiente que ele. E dá um conselho de liderança para ele. Primeiro, muitos líderes não ouvem conselho. Segundo, não sabe delegar. Eles, têm, eles se sentem ameaçados. Se aparece alguém que tem mais que eles, eles se sentem ameaçados. Ei, então você não é um líder. Você é uma pessoa insegura. Ah, porque vão tomar meu lugar, querido. Um líder, segundo o coração de Deus, ele não tem lugar. Ah, porque vamos tomar o meu púlpito, um líder coração de Deus, ele não se apega a púlpito, ele se apega a altar. E quem tem altar não é escravo de púlpito, só é escravo de púlpito quem não tem altar. E quem tem altar, qualquer lugar que ele chega, vira um púlpito. Se ele chegar no mercado, vira um púlpito. No trabalho, vira um púlpito. Na escola, vira um púlpito. No meio da rua, onde ele chegar? Porque ele tem altar. Ele tem vida com Deus. Sabe por que, que você está cansado? Você não delega. Você tem insegurança. Você tem ou você não sabe treinar. Grave essa frase: quem erra no recrutamento vai pagar mais caro no treinamento. Se você errou na hora de recrutar, agora você vai ter que investir tempo para treinar. E treinamento requer tempo. Não é de você falar uma vez e quer que aconteça. Ei, só Deus lá no Éden disse. Acha e teve que haver com a, com a criação, não com o homem. Com o homem ele levou mais tempo, ele pôs a mão. Você precisa pôr a mão, você precisa treinar. E se você não sabe, você precisa estudar, você precisa se dedicar, porque você é um líder. Senão você não vai aprender a delegar. Ah, mas se eu mando fazer, faz errado. Treina direito, treina até a pessoa fazer certo. Por que, que você não treina? Ah, eu não tenho tempo. Então você está no lugar errado. Deus deu 24 horas para todo mundo. Engraçado que Daniel cuidava de 127 cidades e tinha tempo para Deus. Algumas pessoas não cuidam nem de uma cidade e não, não tem tempo de orar. Eu não tenho tempo para ler. Não tempo. Não, verdade. Você não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Você não tem prioridade no seu chamado, no seu, na sua função, no seu cargo. É falta de Prioridade. Mas você tem tempo para ficar no celular, na rede social, horas e horas. Mas não tem tempo para investir no que Deus te deu, no chamado. Então, deixa eu te dizer algo. Você precisa aprender a delegar função, a delegar tarefas na sua casa. Onde você lidera? Na sua igreja. Não vai ficar pesado para você. Depois que Moisés lider, dele, delegou tarefas, ficou mais leve. Ele teve mais tempo. E as coisas foram sendo bem feitas. Ei, Deus chegou a tirar do espírito de Moisés e entregou para 70. Deus quer tirar de você e entregar para mais gente. Conhecimento é algo tão lindo que quanto mais você divide, mais aumenta. Não diminui. Então, você tem que ter isso em sua mente. Porque quando você tem isso na sua mente, as coisas mudam. Nesse período aqui, ó, nós falamos sobre... Moisés aprendeu a ouvir, porque ele ouviu o sogro dele. Deixa eu te falar uma coisa, você que é líder. Para que, que você presta conta do seu coração? Ah, não. Só, só para Deus. Não, não, não. Deus colocou a gente na terra aqui. Para quem você presta conta? Quem são seus conselheiros? Quem que você para para ouvir? Você não ouve mais ninguém. Você é soberbo, você é arrogância, você é presunção. Quem faz a obra de Deus sozinho fez algo errado no caminho. Você precisa aprender a ouvir pessoas. Aí você não ouve ninguém. Moisés teve que ouvir o sogro dele. Quando ele ouve o olha o que acontece. Ele descobre que há espaço para mais gente. Há espaço para outros. Onde você lidera tem espaço para mais gente? Jesus fez um, falou sobre a gente fazer uma oração que eu considero, eu costumo falar que é a oração mais difícil de fazer na Bíblia. Ele disse assim, ó... A seara é grande. Poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Essa oração é difícil de fazer. Eu desafio você a fazer essa oração. Não está pedindo para você orar para Deus mandar pecador, mandar gente leiga. É ceifeiros. É para Deus enviar a gente preparada para a sua seara. Você tem coragem de pedir assim, Deus envia alguém para ficar perto de mim que sabe orar mais do que eu que tem mais conhecimento que eu, que busca a tua presença mais que eu, você está pronto para Deus enviar esse tipo de gente para você? Ou você vai ficar com inveja, que nem Caim? Ou você vai querer corromper a pessoa, que nem Balaão? Ou você vai se rebel rebeliar com contra essa pessoa, que nem Coré? Hã? Se Deus colocar do seu lado alguém que tem mais conhecimento que você, você vai usufruir desse conhecimento? Alguém que ora mais que você para te inspirar a orar mais, jejua. Só que tem lida que eles são infantis. Se Deus coloca, ele fica, com, ele fica enciumado. Achando que a pessoa vai querer roubar o rebanho dele. O rebanho não é seu. É de Deus. Se foi embora porque nunca esteve contigo. Abre mão dessa soberba, dessa arrogância. Não é seu. A obra é de Deus. Ouça as pessoas. Abra espaço para mais gente. Delegue tarefas e você vai ver que o reino de Deus vai expandir. Então, eu finalizo com essa palavra, com essa conclusão. Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência do seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com a sua missão no reino de Deus. E eu vou só recapitular. Ele é preparado na família, ele é preparado no palácio, ele é preparado no deserto, ele é chamado no deserto, a natureza do chamado é divina, tem a importância do chamado. A experiência do chamado, delegando tarefas, que é evitando uma sobrecarga no trabalho, aprenda a delegar tarefa, aprenda a ouvir, ele foi ouvir, e abra espaço para mais pessoas. Nós ficamos esse período juntos, aprendemos sobre a liderança de Moisés, e quero que você aprenda, vá na sua escola bíblica aos domingos, nossa próxima aula vai ser a liderança de Josué, opa! Fica atento. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like até agora. você não deu um like, dê um like aí. Clica aí no botão da prosperidade. Comenta aí com palavras de riquezas do céu. E se inscreva aí no nosso canal. Tem um sininho, o de cima que está tremendo. Você clica, você recebe de, de primeira mão cada vídeo que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo. O, nós estamos praticamente todo dia fazendo vídeo e você será notificado, e fique com Deus, e até a nossa próxima aula sobre a liderança de Josué, se você quer que a gente fale sobre as outras duas aulas, que foram a pessoa do líder, deixa eu olhar aqui no índice, é, o que é a liderança cristã, foi aula 1, e a pessoa do líder, aula 2, se você quer, escreve aí no seu comentário, que aí a gente faz a aula, senão a gente segue em diante, vai ser na liderança de Josué, nem que a gente tem que fazer mais vídeo mas a gente faz essa duas aí pra gente chegar junto, tá? E fique com Deus e não se esqueça, não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações.